E aí, galera, beleza? Felpão aqui pra mais um vídeo pra vocês. E, guys, hoje vamos reagir ao outro Shantares 2, né? 2.0 aqui. O Doc. Falaram pra eu reagir o Doc. Vamos reagir o Doc. Estamos num vídeo aqui do canal dele, beleza? O canal dele vai estar aqui na descrição. E vamos ver se o menino é bom mesmo. Todos esses caras que, essa... que tem essas vidas absurdas a Eagle deles é isso aí. Nem me surpreendo, mas... Mas, né? Como é que um cara desses não tá jogando, né? Tipo, ele pode estar jogando profissional, eu posso estar enganando, mas tipo, não tá nos melhores times do mundo, assim, o cara é bom pra caralho, olha isso. É, simplesmente, nossa senhora, velho, isso é cagado, quer dizer, ele sabe onde mirar, né? Nossa. Eu digo assim, é porque é diferente, né, mano, no campeonato. Mas o cara tem muito futuro. Que isso, o cara vai varar todo round essa porra aí, mano. O cara tem futuro, cara. O cara tem muito futuro. Eu não sei se ele tá jogando um time top, tá, gente? Mas pelo que eu vi aqui, ele tá jogando na FPL com a galera. Então ele, é, ele já deve ser conhecido entre os caras lá. Não queria saber jogar Digo assim, mano. Nossa. Ele vai e volta. É também ninguém acerta certa tira no cara, mano. O cara foi para lá e o cara foi para lá para cá 30 mil vezes, mano. Também cada hora uma mira. cara é velho. Eu não sei... Você já reparou que esse highlight de eagle dele, ele, tá, ele não tá errando o tiro, velho? Nem, nem que ele mate o 5. E tipo assim, eu, uma coisa que eu reparei é que a mira dele não é aquelas aquele negócio absurdo, tá ligado? De... É... Nossa senhora... Que de fodidos, de tipo. E armas não, o cara ele tem a calma, a mira dele é calminha, velho, uma mira calma, né. E, e o engraçado é que cada, cada highlight ele tá com uma mira. Sim. Calma aí, deixa eu colocar o... Pais, mano. Seria um new talent? Seria um novo talento? Uh, <laughs> Ele, ele, dá uma, ele dá bastante ace, né? Uma boa quantidade de ace. Aí o dele é boa. Pelo menos isso não tem como discutir. Aí, olha, ele tá jogando com os, com os pro player lá, mano. <risos> que também o que? velho. é outra mira já. o que? Que no o que? vi. é o do cara é boa, velho. Metade é boa, que? é que que? Ele não tava com essa view model, não, mano. Onde tá a eagle dele, mano? Aí ó, Ó, onde tá a eagle dele aqui agora? E olha aqui onde ela tá. Caramba, mano. O cara muda teve o model, velho. Fazer o que, né? Do cara, é isso né, mano? Off, oh, pera de novo. Doc. Eu não dá pra colocar ele como Chantares 2.0 porque a mira dele não é tão. Chantares, né? Eu vou colocar o nome do vídeo, o novo Nico? Não. Mano, olha essas balas. Eu vou colocar o nome de melhor eagle do mundo: Doc. O melhor Eagle do mundo. Doc. Nossa. Vai, vai. Achou que ele só joga de Eagle, é? Não, mas o cara é muito bom de Eagle, velho. 367 highlights dando Ace de Eagle. Ah, é, ele pede também, né? Nossa, ele errou, tira. Cagou. Olha lá, aí voltou normal. Que isso, velho. <risos> Olha, o cara tem o cara deu Rage ainda. Depois dessas de balas, é isso mesmo. Olha isso, mano. the best ego of the world ou oh, best ego of the world oh <sighs> <Yeah>. <yolk> e dá umas bola bonitinha, mano. Rapaz. <trauk> <inaudible> <mingham> On Mano, o esquema é o seguinte: você entrou na frente desse cara. Você entrou na frente desse cara depois de ele ter matado uns três, não vai, mano. Ok, ó. Se ele matou o terceiro assim, matou seu parceiro, matou o terceiro, não vai, mano. Volta. Ele vai te matar, velho. Parece que é lei isso aqui, tá ligado? Ele não fica sem dar Óbvio que tem que ter os cinco vivos, né, pra isso. <risos> Frases lógicas do Phelps, né? Pra você dar um Ace, galera, você tem que matar os 5. E os 5 tem que estar vivos. Pra você poder matar eles. Olha aí, Eagle do menino. Melhor Eagle do mundo. Não. Se eu tivesse aqui no time dele, eu ia falar assim, volta pra Eagle. Cara, ele ia ganhar mais fácil, eu acho. Nossa, eu ia chorar muito pra esse cara se eu jogasse contra ele, velho. Então, é claro que o cara é bom com todas as armas aqui, né? Mas a eagle dele é a mais. O cara já tem uns 20 highlights de eagle aqui. Aí ele pega a USP, faz isso. Olha lá. Olha os tiros. Padrão né, matou o palácio e para pra caverna. Isso aí é normal na né? G6, isso aí... isso aí é o mais usado, essa tática. Que isso, mano. Que porra foi essa, velho. Olha pra onde tipo... foi. <risos> Olha o boneco do cara, mano. deixa eu botar aqui. Não, mas que isso, cara. Mano, que que é isso, cara? É a física do... do... do... Counter Strike Global Face, figa Os caras do valor ativeu isso eu adoro, né, mano? O outro já mandou Hello YouTube já. Tá no YouTube, amigo. Mas parabéns, tava certo. Esse alerta aí foi normal. Normal, né? Normal. Meu Deus. Hum, esse tiro foi difícil, hein, mano? Ele é rápido, velho. Ele é rápido. A Eagle dele. Outra view mode, né, galera? Você viu onde tá a Eagle do cara? Vou botar via o mod desse cara aí. Fazer.. O que vocês acham de fazer uns vídeos testando as views mods dos players? Cara, ó, é... oh. vou deixar a pergunta pra vocês nos comentários. Vocês preferem o Furious ou vocês preferem o Doc? Sim, ele eu achei ele bem. A, a, a, a mira dele é diferente, né? Ele é menos. Eletrizado assim na mira, ele é mais calmo Mas as duas são ótimas, né E a Eagle desse cara aqui, eu acho que é melhor do que a do Furious Pelo menos a Eagle, né, então Bom, joga muito, meus parabéns Doc Eu não sei se você já é pro player, se você já joga Um time profissional, esse foi mais um vídeo Galera, muito obrigado aí, deixa nos comentários aí Quem vocês preferem, Doc ou Furious Valeu